Oi, galera. Vamos lá à nossa aula 5 de ótica. Hoje falaremos de refração da luz, leis de Snell-Descartes, dispersão da luz e reflexão interna total. Quando a luz do sol entra na atmosfera do nosso planeta, muitos fenômenos interessantes acontecem, gerando imagens óticas impressionantes, que vão desde o azul do céu ao longo das manhãs e tardes até o colorido do arco-íris. e acontecem interações da luz que produzem vários fenômenos ao interagir com gases e moléculas de água da atmosfera do nosso planeta. Um deles é a refração da luz. Ela é a mudança de velocidade da luz ao passar um material transparente para outro, e esses materiais são o um meio de propagação. A velocidade de propagação da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo. Costumamos chamar essa velocidade de C. E dizemos que C vale 3 vezes 10 elevado a quinta km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Para classificar o nível de dificuldade da luz se propagar em um meio, usamos o índice de refração, que é representado pela letra N. Dizemos que N é igual a C dividido por V, onde V é a velocidade de propagação da luz no meio, e N é sempre maior do que 1. Por exemplo, o N da água é 1,33, o N do vidro é 1,5 e o N do ar é aproximadamente 1. Quando a luz incide obliquamente na superfície de separação de dois meios, como ar e água, ela sofre um desvio. Aqui continua valendo o princípio de que o tempo gasto para a luz percorrer um caminho é o um mínimo. Com esse princípio, chegamos à lei de snell Descartes, que diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Esse ângulo é medido em relação à reta normal. Podemos dizer quanto maior o índice de refração n, menor o ângulo θ, pois o produto de n vezes seno de θ deve ser sempre constante. Assim, o raio de luz se aproxima da normal. A refração também faz com que o objeto embaixo d'água pareça estar mais próximo à superfície do que ele realmente está. Assim, quando o índio quer fisgar um peixe com a lança, deve atirá-lo embaixo da imagem que ele vê. Um exemplo de dispersão da luz gerada pela refração é a separação das cores da luz do sol ao passar por um prisma. Como o índice de refração de cada cor é diferente, uma cor desvia menos do que as outras. A refração, como vimos até agora, ocorre em meio homogêneo, ou seja, sem diferença de densidade. Mas quando há diferença de densidade acontecem pequenas refrações que fazem com que a luz faça uma curva, enganando o cérebro e produzindo a miragem. Por exemplo, em dias quentes parece que o asfalto distante está molhado. Isso acontece porque o ar sobre ele é mais quente e menos denso, e vai esfriando à medida que sobe, ficando mais denso. Essa mudança de densidade faz a luz encurvar e enganar o cérebro do motorista. Esse é o caminho aparente e esse é o caminho da luz. Quando a luz passa de um meio com um índice de refração maior para o um menor, o ângulo de refração aumenta, inclinando o raio incidente cada vez mais. O raio refratado também vai inclinando cada vez mais, até chegar em um ponto onde o raio refratado é rasante a superfície, denominado ângulo limite. A partir dele, toda a luz emitida volta para a água, esse é o fenômeno, da reflexão interna total da luz. Isso tem aplicação na fibra ótica. Obrigado! E por hoje é só, galera!